Cantor Zé Cabaleiro é humilhado em seu próprio show após ser indagado por seu próprio público que gritou. E a Lei Rouanet, assista e veja a atitude que tomou o cantor. Pedia que votassem com consciência, pedia que votassem com o discernimento, porque era um momento histórico pá e declarava o meu voto naturalmente, porque eu acho que o artista tem que fazer isso mesmo. E aí, recentemente chegou... Não rapaz, tu, tu sabe o que é Lei Rouanet? Fala aqui! Fala aqui! Vem aqui, vem, vem falar sobre a Lei Rouanet! Não sabe porra nenhuma bicho. cala sua boca aí! Não sabe, não sabe o que falar, não fala! Não sabe o que é Lei Rouanet! Tem parente seu! Que foi beneficiado pela lei Rouanet, porque isso gera trabalho para uma cadeia imensa de trabalhadores. Isso ignorância, senhor. Não sai falando isso por aí, não. Pode ser retirado meus filhos, se quiser. Eu... Tem parente seu que foi beneficiado pela lei Rouanet. Será que tem parentes aí sendo beneficiado? Com Eu não sei. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa atitude de descer do palco e... Falar dessa forma, né? Que não pareceu muito democrática. Faz o L aí, Zeca Cabaleiro. A conta chegou. Eu sou o Gutenberg Nascimento e falo de Olinda, Pernambuco. Isso aconteceu no show do cantor Zé Cabaleiro. Até a próxima. Tchau.